Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Vou mostrar para vocês agora uma aula de fabricação de vassoura de garrafa pet. Quem vai passar essas dicas hoje é minha mãe, a dona Corina, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, o vídeo vai ser legal, tem os passo a passo. Essas vassouras aqui, gente, ela corta as fitinhas, depois ela põe na água fervendo para dar... Pra, tipo com uma, uma fervida e esse plástico vai endurecer, muito boa. Essa aqui, gente, está com seis meses que eu uso, muito legal mesmo. Ela gosta muito, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Se gostar, gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, também apertar o sininho para todos os vídeos cair diretamente para vocês. Vamos lá pro vídeo, vamos lá! Eu estou enrolando a fita na tábua Aí a gente enrola a fita na tábua Assim, enrola, enrola, enrola, enrola, enrola Todinha, até enxergar a tábua É 14, 14 garrafas Às vezes, olha Aqui a vassoura já está enrolada Agora tu coloca dentro da lata d'água cheia d'água fervendo para ela endurecer, porque se ela não endurecer, quando você soltar ela enrola toninho de novo. É para ela ficar durinha assim, bem esticadinha do jeito dessa. Do jeito dessa aqui. Aí vai tora aqui. A gente tora aqui em cima, aí a gente abre ela. Aí amarra aqui. Aí aqui você vai roda ela assim, rodando, rodando, rodando, até fazer o buraquinho. Fazer o buraquinho assim, ó. O buraquinho. Agora eu vou costurar ela. Eu vou costurar ela, a gente amarra, dá dois amarradinhos aqui por dentro. Agora eu vou amarrar por dentro. E agora eu vou ajeitar aqui o lugar bem ajeitadinho. Já droguei, aí já bruxei, aí agora aí com esse, esse fio aqui, uhum. as fitas aqui, uhum. eu vou costurar. Uhum. Fio aqui na agulha e vou costurar. Uhum. Uhum. Aqui a gente bota uhum. uma parte por dentro uhum. e outra por fora. Uhum. Aí por cima por baixo, por cima por baixo. Cuidado para não se furar, que a agulha fura. É Hum. Hum. Hum. Hum. Isso é coisa rata, coisa grosseira hum. Mas é segura, tem que fazer pra ficar segura Porque hum. dura mais de ano, né? Hum. Ela é ruim hum. Costurar aí agora eu vou botar as pontinhas que passa aqui, que elas passam, a gente droga, elas passam pronto, tá aqui, olha amigos, a vassura tá terminada, agora tem do outro modelo que eu faço assim aberta eu gosto mais desse assim mas tem gente que gosta assim aberta que diz que para carregar lixo pesado assim é melhor aí eu vou costurar aberta para vocês verem, é bem facinho para costurar ela aberta é bem facinho a gente bota assim por cima bota por cima bota por baixo bota por cima aí a gente remata ela é assim, bem fácil, que a bicha é bruta, porque é muito, muito grosso, muito rígido ele, mas não corta ninguém não, não dá de cortar dedo de ninguém. Eu já fiz foi mais de duas mil, não cortei nenhum dedo. Fica desse jeito aqui. A gente gosta mais dessa. Aí vocês, se gostaram do vídeo, gostaram das vassouras. Elas duram muito, duram demais. Aí vocês dão um joinha. Aí agora tá aqui, as duas vassouras de tipo diferente. De tipo diferente a vassoura. Uma é espalhada, uma é, é, é lisa e a outra é espalhada. Agora aqui você amarra, aí você fica ponteando todo o tempo para dentro e para fora, para dentro e para fora, para dentro e para fora. Até do jeito que você quiser. Aí. Aí aqui você já mete no cabo assim, Você mete no cabo assim, aí mete, faz a pontinha do cabo. Nem, nem a botela muito arrochada Nem muito folgada Porque folgada tem jeito E, e, e apertado também tem mas parece de manchar todinho Aí você vai Aí você vai É uma beleza Pronto meus amigos Terminei a vassoura Fiz abertinha Tem gente que gosta mais abertinha Aí se vocês gostaram da vassoura Você se inscreve No canal Robson do Zé Dá um joinha pra eles. É. Te amo, meus amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigada.